Bora pra análise com spoilers do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Uh! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já vamos dar aquele like pra fortalecer bastante aqui o vídeo. Bom, galera, então vamos comentar tudo aqui sobre o que a gente achou do novo filme do Homem-Aranha, né? Que já é sucesso ali de bilheteria, já tá entre os filmes mais assistidos da história do cinema, inclusive. Muito antes do filme lançar, já tava uma guerra pra conseguir o Progresso para o lançamento e assim tinha uma pessoa se estapeando na fila para conseguir, né? É, dá para dizer que em vários países é meio que a volta oficialmente da galera para os cinemas, a galera que aos poucos, agora depois da pandemia, tá começando a retomar também a rotina de cinema. E o fim do ano aqui para nós, de 2021, foi bem conturbado, assim, então a gente acabou optando por assistir só em janeiro agora esse filme e aí a gente também escolheu fazer esse vídeo com spoilers, para a gente conversar melhor sobre os detalhes do filme, o que, que a gente achou de cada partezinha aí. A gente quer compartilhar isso com vocês, então ó, se liga, se não viu o filme e não gosta de spoilers, fecha o vídeo, se não, bora que te bora continuar. Vamos começar falando do roteiro, que foi um dos aspectos, acho que mais chamou a atenção da galera, é um roteiro bem diferente, que continua e aprofunda o desenvolvimento do conceito de multiverso, que é um elemento aqui que eu acho que a Marvel vai investir bastante a partir de agora. Né? Exato, a gente já viu ali em outras produções da Marvel, umas pitadas de multiverso, mas aqui assim, o filme foi baseado nesse conceito, e, meu Deus do céu, a gente viu nossos três Homens-Aranhas lindosos juntos. Cara, foi um dos momentos mais sensacionais ali. Eu acho que muita gente tava esperando. Tinha aquele meme, né, dos Homens-Aranhas se apontando assim. E aqui eu vou dizer pra vocês, eu acho que pega bastante dependendo da geração de cada um. Qual filme que a galera mais curtiu. Quando a gente ali tá com o Tom Holland. E aí, quando abre o portal ali, aparece o Andrew Garfield. A gente meio que... O cinema todo começa a gritar. Pra mim, pegou ainda mais quando abre o segundo portal ali e aparece o Tobey Maguire. <risos> Meu Deus, cara. Ali eu sei que muita gente desabou. Foi um dos momentos mais legais do filme. É, o Tom Holland, eu acho ele um ótimo Homem-Aranha. E assim, eu acho que não ficou um clima de comparação. A gente conseguiu curtir cada atributo específico e as habilidades e o que cada um tem de melhor juntos nesse filme. É, eu acho o Tom Holland, ele bem versátil. Ele dá um aspecto bem único ali pro Homem-Aranha. Ele é bem ágil tal. Tá? Ele dá a pegada dele. Então ele acaba não competindo com os outros, né? Já o Andrew Garfield, eu acho que ele já faz um Homem-Aranha mais doce, mas mais sensível, ele é super motivo e aí tu vê que ele manda muito nas cenas de emoção. É, Ei, para pra mim ali, o YouTube Maguire, em termos de carisma, ele é imbatível, né? Então, ver os três Homens-Aranha ali, voando ali pelas teias ali na estátua da Liberdade, pra mim não tem preço, cara. E esse é um filme muito legal, assim, pra quem não conhece ainda outros filmes do Homem-Aranha ou as HQs, mas ele é extremamente sensacional e muito forte pra quem já assistiu tudo, pra quem já leu HQs e conhece o personagem, assim, é um filme que mexe com o um coraçãozinho. É muito fanservice ali. E eu vou dizer pra vocês o que é aquela chegada dos vilões. Cada vilão ali chegando e lutando com o homem Aranha. Que é um momento sensacional atrás do outro. Não, e o meu destaque é que dos vilões com certeza vai pro William Dafoe. Meu Deus, Que insano! Esse homem nesse filme, com certeza, assim, as cenas as minhas cenas favoritas ali com relação aos vilões são as do William Dafoe. Incríveis as cenas, ele tá muito bem no papel. É, é, é um dos meus atores favoritos, o William Dafoe, o Duende Verde ali que ele faz. Pra mim é insano, eu já gostava ele antigamente, mas nesse filme aqui tá muito bom. Em entrevista ali ele comentou também que ele fez a exigência de participar das cenas de ação, que ele queria dar mais vida pro personagem. É um ator completo, eu adoro ele. Eu acho que um ponto muito legal aqui, que assim, gente tem personagens importantes no mesmo filme e eu acho que o roteiro, a direção, eles conseguiram trabalhar muito bem assim, colocar todos os personagens ali, os três homens aranhas, os, todos os vilões juntos cada um tendo um espaço específico dentro do filme e não ficou fragmentado, acho que eles conseguiram realmente fazer cada personagem ter um momento relevante dentro desse filme. É, eu acho que faz muito sentido pra história, o roteiro ele abraça bastante a história dos três Homens-Aranha Homens ali, não é muito uma questão de marketing só, faz sentido pro roteiro, porque a gente vê ali que em cada Homem-Aranha ali tem a sua fragilidade, alguma memória que pega mais pra ele e a gente vê um consolando o outro ali, eu achei esse momento muito bonito na história. E com relação a cena emotiva, assim, eu destacaria a cena do Andrew Garfield na hora que ele salta pra buscar MJ da realidade do Tom Holland, gente, quando ele pega ela no ar a gente vê aqueles olhos de culpa se transformando num perdão com ele mesmo. A gente tá assim, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu tô chorando. Gente, é lindo, é lindo, lindo, lindo. Aquela cena tá linda demais. É, o roteiro sabe trabalhar bem. E até nas partes que o roteiro não é tão forte assim como na própria premissa da história, né? Que é o Doutor Estranho ali usar os mega poderes dele de distorção da realidade e tal. Pra ajudar o, o nosso Peter Parker aqui e os amigos dele que foram reprovados na universidade. É uma premissa mais fraca. Mas como o filme brinca bastante até com isso, então a gente acaba do ano também. É porque o primeiro pensamento que me vem é assim, sério mesmo, que o Mago Supremo não tem mais nada de importante, de interessante pra fazer do que mudar toda a realidade por causa dos amigos dele que não entraram pra faculdade. Parece bobo demais, mas quando o filme ri disso mesmo, eu também desculpei na hora. É, e aqui com relação ao roteiro, tu vê que, assim, aquele multiverso ali do Tom Holland, a gente vê, por exemplo, os personagens em torno dele bem menos relevantes nesse filme aqui, porque, assim, tu tem heróis tu, heróis clássicos, tu tem vilões clássicos, e a interação entre os multiversos é muito rica. Então, assim, a MJ e o Ned são bem irrelevantes relevantes nesse filme, já te amei tem aquele momento da morte dela que acaba tomando realmente um bom momento ali de emoção no filme, mas realmente, acho que na minha opinião, o um ponto forte aqui é a interação de cada Homem-Aranha ali, entre eles e dos vilões, né? Então essa parte ficou realmente incrível. Agora o filme, ele tem um tom de comédia em alguns momentos, né? Eu acho que o mal da Marvel nos filmes, muitas vezes, é o exagero das piadas em momentos que talvez não fosse necessário colocar uma piada ali, até porque tira o peso de alguns grandes momentos, né? Mas isso é comum nos filmes da Marvel. É, o diretor é o John Watts, ele trabalha bem ali, há duas frentes, na minha opinião, que uma delas é a parte de ação, ele realmente foca bastante ali com cenas muito boas de ação, e por outro lado a gente tem a parte mais emotiva, cenas mais dramáticas ali, e que a gente, né, não tem como não chorar em alguns momentos. É, a Gabi falou ali das cenas de ação, o CGI, né, os efeitos especiais estão absurdamente bem feitos aqui nesse Homem-Aranha, algumas cenas ali de movimentação do Homem-Aranha estão espetaculares, e tem uma cena ali que você sabe qual é que é, daquela. A luta ali do Doutor Estranho com Homem-Aranha naquela dimensão espelhada Que pra mim é uma das melhores cenas de ação, se não a melhor cena de ação do filme Tá, e depois de tudo isso, assim, o que fica é Meu Deus, como é que eu vou superar esse púlpurri -pú de vilões e heróis no mesmo filme? Meu Deus, já quero mais? Manda mais, Marvel Bom, então a nossa nota pro filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é 4,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5